olá é, vou fazer um vídeo extra agora mostrando exatamente a diferença entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos. O, eu estou pegando aqui um código feito em sala de aula numa turma de PHP, a gente vai fazer um código um pouco diferente, mas esse aqui seria o código de cadastro de usuários. Eu tenho aqui o, o formulário de cadastro de usuários. Esse formulário, quando é enviado, ele vai para esse mesmo arquivo. E aqui eu tenho todo o script, ele começa exatamente aqui nessa linha. E aqui eu tenho todo o script de... Aqui eu, eu recebo os dados, aí aqui eu estou validando esses dados, vendo todas as validações. E aqui eu estou fazendo exatamente o... Toda a parte de equipização de senha, e envio de e-mail e gravar no banco de dados. Então você vê que nesse mesmo arquivo eu tenho todo o script de cadastro de usuários e o formulário também. Eu tenho em apenas um lugar, eu tenho tudo. É, essa é a maneira do PHP estruturado de trabalhar. O, o orientado objeto, eu vou pegar um exemplo de uma turma de ZEN de framework, que foi feito, o, o script ele é um pouco diferente, a, o objetivo é todo diferente, mas aí eu tenho aqui, olha, o, o usuário controller, que no caso é um objeto, e ele tem aqui uh, o, o script de, eu estou mostrando o usuário, a lista de usuários, eu estou aqui, é, cada aqui é a parte de cadastrar, aqui é a parte do login, e aqui é na hora de sair, no único objeto tem tudo. E o cadastrar é somente isso daqui. É algumas linhas. Só que aqui eu tenho toda a validação e gravar no banco de dados. Na verdade, aqui eu tenho um outro objeto, que é esse Application Form Usuário. E eu posso abrir aqui ó, o a declaração dessa classe. Aí eu tenho essa classe aqui, que aqui eu tenho todas as regras de que campo de formulário eu tenho e das validações. Então, você vê aqui, por exemplo que o, o login, ele não pode existir, não pode estar em branco, e não pode existir no banco de dados já. Ou seja, eu tenho aqui a, a, a validação também, eu tenho não só qual o, o elemento de formulário, qual a ordem do formulário, toda a validação, nessa classe, nessa classe que trata do formulário. E aqui embaixo também, eu tenho essa, esse método aqui, adicionar, do dbtable usuários, que na verdade é uma classe também, o application mod dbtable usuários, e esse cara daqui, é que ele vai falar para mim qual é o, qual é o, opa, acho que eu cliquei, ah não, é ir para declaração, aqui eu tenho todo, qual é a tabela, é, relacionamentos, aí eu tenho aqui o script de adicionar, de codificar a senha, de listar os usuários, ou seja, é, o que eu falei aqui do, do orientação objeto, esse código, ele, ele, ele, o Zenfrem me permite fazer o, o código bem mais simples, bem mais organizado, é, a parte de cadastrar é só algumas linhas... E você vê que eu estou isolando, tô, aquela parte do formulário está ali e naquele formulário já vai ter todas as regras de como que aquele formulário vai mostrar a validação de, de, de campos, seja, se der erro, aí se está se dando erro, está dando certo, é, não só o do cadastro de usuários, mas como todos os outros, eu estou botando ali Not Empty. É, aquele, aquela validação de Not Empty ele vai servir para todas as validações de Not Empty do meu sistema. E se eu mudar, vai mudar para todo mundo. Ou seja, é, o orientação-objeto, ele vai abstrair o seu código muito mais, e você vê que um, um cadastro de usuários, ele é um exemplo que já está exatamente no limite entre o estruturado e o orientado objeto, que você vê que o eu já pego aqui, mesmo esse código tendo uma preocupação em organizar ele. A gente vai ver isso bastante. Eu, prefiro, eu pretendo que o nosso código fique bem mais organizado do que esse daqui. É, ele já começa a ficar bem complicado, de eu entender, porque são quase 100 linhas de código para eu poder entender, para saber como é que esse cadastro de usuários funciona. No orientação objeto eu abstraio mais, então é menos linhas de programação que eu preciso ler para poder entender o que é está que, que que sendo feito naquele momento. Isso sem linhas. Tem sistemas estruturados, em que uma página dessa vai ter 500 mil linhas de programação. E aí fica muito mais complicado de saber o que está sendo feito. Aí você, podendo botar orientação objeto, usando orientação objeto em seu favor de verdade, você consegue abstrair, fazer com que cada arquivo tenha aí 20, 30 linhas no máximo, e abstrair bastante o, a lógica em objetos diferentes, abstraindo também de forma lógica isso. É, não se preocupa muito com, com isso nesse momento. Vamos focar em aprender o PHP. Vamos pegar o estruturado e, conforme ele vai ficando complicado, eu vou ensinar para vocês as funções, que vai ser a primeira abstração que vamos ter no PHP estruturado para poder organizar nosso código. E, com o tempo, eu vou passar alguns conceitos de objetos. A gente vai trabalhar com alguns objetos. A gente tem. Pelo menos um objeto previsto para a gente trabalhar, que vai fazer redimensionamento de imagem. Isso aí é um objeto está previsto no nosso curso. E se bobear, a gente vai entrar aí com os outros objetos, não se preocupa muito com esse, isso nesse momento não. Tá?